Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou disponibilizar alguns efeitos key OK que eu mesmo fiz, tipo like, não, like eu não fiz não, <risos> ainda não, comente, inscreva-se, ative o sininho, esses efeitos assim que você usa no YouTube, caso vocês queiram algum efeito diferente, comenta aí que eu posso estar trazendo para o canal, lembrando que como fui eu que fiz os efeitos, vocês podem usar à vontade, tá? pode monetizar seu vídeo, fazer o que você quiser, use à vontade, se possível deixar aqueles créditos, se quiser, é claro, você pode deixar o crédito para ajudar o canal aqui. Valeu, pessoal. Agora fique com os efeitos. Ah, o link para download vai estar tá na descrição do vídeo.